Para tudo que a terceira peça do Quarteto Fantástico e que eu ensino uma costura bem feita está passando bem na sua frente. Uma experiência bespoke ao seu alcance, inspirada no guarda-roupa masculino com estilo austero e que transmite poder confeccionada em lã fria original. Design clássico e uma modelagem com caimento preciso. Na verdade, tudo nessa calça é sobre precisão e medidas exatas. Ela é rigorosamente alinhada. Por isso, ao vesti-la, nós nos sentimos autoconfiantes e transmitimos essa mensagem a quem nos vê. Afinal, se você é capaz de costurar uma calça dessas, minha filha, olha, você consegue tudo. A habilidade e precisão levadas a sério, compromisso com o capricho e aprendizado constante, um investimento que só você pode fazer por você. Tem duas pregas frontais de cada lado perfeitamente paralelas. Um cós anatômico estruturado e com presença, detalhes em casas de botão, passante e transpasse em formato de flecha. Cada particularidade compõe a imponência dessa calça. Na parte traseira do cós, o passante central leva um ponto decorativo feito em linha acetinada. para você que tem ponto decorativo aí na sua máquina e nunca usou ou acha que só combina com costura criativa. Fica aí essa lição, minha querida. Um detalhe que encanta os olhos e não te custa nada. Fechamento reforçado com botão e fecho de metal. Aviamentos clássicos da alfaiataria. Acabamento de borda com viés de lã no cós e todos os detalhes de etiqueta. Bolsos frontais assentados, arrematados, Tomate em ponto mosca para dar durabilidade e caimento. Borda pespontada por fora e com borda de ponto decorativo por dentro. Aquele detalhe de beleza que surpreende quem veste a calça e de repente encontra mais um motivo para gostar dela. Avesso com bolso limpo e com bordas de viés usando a técnica da costura Hong Kong. Espaço perfeito para incluir a logo da sua marca em bordado eletrônico. Agora os bolsos traseiros embutidos. Eles têm a borda avivada de meio centímetro e reforços laterais em ponto mosca, fechamento com azelha e botão costurado à mão, avesso de bolso limpo e chapado para maior conforto e vestibilidade, bordas com viés de cetim usando a costura hong kong também, braguilha com acabamento de viés de cetim, costura delicada com ponto bem pequeno ao longo de toda a borda, pertingal estruturado e com ponto decorativo em linha acetinada. Costura do zíper limpa e alinhada. Arremate de fechamento em ponto mosca, avesso extremamente sofisticado e um zíper que nunca vai dar problema. Costuras de lateral e entrepernas assentadas e com viés de cetim ao longo de toda a calça. Bainha dobrada clássica invisível porque é feita com pontos à mão, mas no avesso, borda com acabamento de viés e ponto decorativo em linha acetinada. Tudo para combinar com os outros detalhes feitos em pontos decorativos também. E na próxima postagem eu vou mostrar a última roupa que será ensinada no Costura Bem Feita. Me diga aqui nos comentários que tipo de roupa que você acha que é. Será que é um blazer? Um vestido? Uma camisa? Outra calça? Uma saia? Uma bermuda? Escreve aqui pra mim.